Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estou trazendo para vocês hoje lenda nova. Me passaram essa lenda aqui, a localização, e hoje eu vim aqui para poder fazer a exploração. Só que hoje eu não estou sozinho, eu trouxe um, uma pessoa para poder participar comigo dessa exploração. Vocês vão conhecer agora. Chega para cá, Welito. Fala galera, beleza? O aqui. Galera, o Wellington ele é irmão da Thaís... E ele veio participar hoje aqui dessa dessa exploração comigo. Cara, falaram que essa casa aqui, ela é assombrada, que um homem, ele pegou e deu um tiro na própria cabeça, porque ele tava devendo, se matou e falam que a casa é assombrada. E aí, tá preparado? Vamos embora. Tem medo não? Lógico que não. De dia, vi, né? Agora eu quero ver de noite se ah, tem medo. Não, não é dessas coisas não, rapaz. Vamos embora. Vamos para cima. Então, vamos embora então. Ó, vamos fazer a exploração aí, galera. Vamos fazer o reconhecimento do local. Depois eu vou ligar o drone aqui, mostrar imagens aí pra vocês. É isso aí, deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. E eu entro, preparado? Vambora, vambora. Não vai, alguma coisa não vai correr não, hein? Lógico que não. Então bora lá. Vamos ver se não acha a porta aí. Galera, ó, pra vocês terem noção, cara, a casa é num buraco. Num buraco mesmo. tem que subir uma subida aqui, ó. Ó, o carro tá até ali, ó. E ali é uma mata. Vamos ver se a gente consegue entrar aí. Uh. Tem alguém aí? Será que foi? Oi? Vamos lá. Ó, então, segura a câmera aí, Wes. Uma lanterna. Tá, né? Tem alguém aí? Ó, vamos ver se a gente identifica aonde a gente se matou. Se tem sangue, alguma coisa uhum. assim. Pessoal, olha que pelo jeito aqui, era é uma, uma lavanderia. Uma coisa preta ali, mas não hum, tem nada de sangue não. Né? Olha aqui, ué? que eu acho que ele passava tipo umas ferragens. Devia ser mesmo para fechar a porta, né? Tá pingando água aqui, ó. Parece que. Galera, ó. Tá pingando água daqui, eu não sei de onde. Do que que é? Ah, é filtração, Vai na frente wes. Ó, vamos olhar aqui primeiro, aqui é um quarto, né, cara? Quarto grande. Vamos ver se aqui. É, ó. Ele se vê alguma marca, alguma coisa de tiro. Que ele, ele se matou com tiro. Aqui provavelmente devia ser o quarto dele. Ou a casa é muito grande, galera. Porque... O aqui é enorme. Aqui é, é, ó. Mancha preta aí na. Na cara. Banheiro, posso ser que ele também tirou a vida no banheiro, Sabe se ficou alguma marca mesmo, né pessoal? Ó, tinha um.. Tem um negócio aqui, um porão, sei lá que é Sei lá pro forro. Aqui um quarto também. Um quarto menor. Caso sinistro, é né, velho? Olha aqui dentro dela. Nossa, olha isso, cara, esse aqui é três. galera pelo que eu tô vendo aqui é três quartos a casa, aquele ali é menor e esse é um pouquinho maior, só que o maiorzão é um, aquele outro. Olha, ia falar aqui ó, será que é marca de tiro, mas é, tem bucha ali ó, algum quadro, alguma coisa aqui. Tá? Ah? Essa é a sala. A sala. Ah, é mesmo. Aqui é a sala. Galera, a casa provavelmente ela vai acabar caindo, porque tá com muita infiltração. Ó, que tem uma marca aqui, ué. Talvez tamparam, tá vendo? Uhum. Possa ser alguma coisa que tira, né? Não sei. Eu também quero essa janela aqui, Parece que tem mais construção ali, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Olha aqui, ó. Marimbondem, ali também. Galera, parece que tem outra parte ali, ó. Vou lhe dar uma olhada. O que você achou aí de, de vir na primeira lenda aí, Ué? Ah, bacana, vamos lá, vamos desvendar esse, esse mistério dele aí. Tentar descobrir por que, que ele fez isso. É, vamos ver isso vamos, assim. vamos lá. Vamos ali pra parte de baixo, galera. Tem, eu acho que um morro aqui. Parece que tem mais construção ali que eu vi. E a casa aí, pelo. Tá vendo, cara? Eu acho que tá com muita filtração, acho que vai acabar caindo. Será que ela devia ser dois andares? Porque ela tem uma laje em cima, né? Mas eu acho que era o telhado, né? Eu acho que possa ser o telhado. Que tiraram as telhas. Mas, ó. Apesar que tem muito tijolo aqui, ó. Só que não tem escada que ele dava pra subir ali. Só se fosse uma escada por fora. Então, ou tinha mais casas por aqui. Porque, ó. Bastante tijolo ali, galera. Aqui poderia ser tipo a garagem do carro, talvez. Ó, porque é piso, galera. Tem então, um muro ali. Talvez poderia ser. Ah, tinha telha, ó. Era coberto. Era coberto aqui, ó. Aqui talvez era a garagem do, do carro. Eu acho que dá pra ligar o drone, pessoal, pra gente dar uma olhada certinho. Ele tá muito mato, ó. não sei se tem mais condição para lá Ou se foi essa condição aqui que eu vi no dia da janela Mas é isso aí Vamos ver se realmente a casa é assombrada, né? Voltar à noite aí para ver se realmente a casa é assombrada O cara talvez entrou em depressão porque ele tava devendo muito Ele tá entordoado, um né? É, cara, talvez não aguentou o pessoal ficar cobrando, alguma coisinha. Assim, né? Acabou, preferindo tirar a vida. E é duro, né, cara? Mas aí, o que, que você achou? Ah, vamos Tran... lá. Tranquilo? Vamos ver, tranquilo, tranquilo. É, é, tipo uma exploração, né? Conhecendo uhum. a casa de dia, né? É que nem eu falo, pessoal. De dia, cara, é muito raro acontecer uma manifestação, alguma coisa. Por isso que eu faço a investigação de madrugada. Mas é isso aí, galera. Ó, vou deixar um trailerzinho aí do, do drone aí pra vocês. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal Tamo junto, é nóis, falou, fui!